Enquanto você vai gravar o TikTok, quando tiver pessoas que me envolvam no TikTok, como por exemplo, toda a equipe de Rio of Legends, Bianca, e são as únicas pessoas que eu vejo na quarentena, acho que é isso. Sabe dançar sozinho, não? Cara, é que eu acho legal e engraçado gravar com gente, mano. Com outras pessoas. Você dá mais risada. Pô, você tá ali interagindo com alguém. Agora eu não vou. Não, não tenho essa mania ainda de parar minha câmera aqui. Hoje eu irei gravar um TikTok. Aí eu posiciono minha câmera aqui. Começo a dançar. Não. Tô contra um. Uma Kali. Kalizinha dos cria, né? A skin da Leblanc dá mais dano? Sem skin. Só joga sem skin Todo dia alguém pergunta se ele namora a Taiga Já falei, guys Pelo amor de Deus, última vez que eu vou falar Só de segunda a segunda, tá? Puta merda Cara, é foda, hein, velho Tem que fazer um... Perguntas e respostas aqui, né? Tem que fazer perguntas e respostas Tem uma Karma D? Karma D? Legal Ai! Ó oh, o Creepy Block, mano Ó esse Minion, velho Ai! Mas não tá no Smart Cash, cara que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Caralho, vacilação esse R é sem smartcast, hein, mano? Olha, olha que eu brinco com você. Ó, ó, ó, ó. Tira o pink na sua cara, Xinzal. Não tenho medo de você, não. Pera, Kali. Se nem olha o chat. Porque eu tenho que fazer essa play bonita aqui Como que eu vou fazer essa play magnífica pra vocês? Pra mostrar uma gameplay dessa E olhar o chat ao mesmo tempo Não tem como, né, amigão? Uma coisa de cada vez, calma aí, pô Não tem como Ou gameplay ou conversa É um dos dois Os dois juntos Você me complica, velho Não tá tendo nenhum nem outro? Aí é foda Aí, aí é streamer lixo Vai é fazer o quê? Hum, ficou louco, maluco Caramba, hein? Quase morri ali. Por pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho de, de força ali, eu morria. Assim, com essas mudanças nos itens de mago, será que eles vão aparecer mais? Com certeza. Mago normalmente já é mais roubado. Aí bufam os magos, tá ligado? Que delícia, porra. 600 de gold. Tá contra uma rila e tem um bagulhinho de MR, velho. Porra, é essa. Why, nar. Why? Vou Mudar a base que agora o bagulho tá louco. Tô meio forte. cai meu time tomou engage ainda, velho. Aí Ai, foi foda, hein, rapaziada. Que é isso, time? O que tá acontecendo aqui, velho? Sai, cara. É chatão mano. Em house tá quente hoje? Tinha vários pró? É verdade essa parada aí? Confere. Confirma. Ah! Eu de Riven. Eu inteirinho de Riven. Confirma? Ah, legal. Então deixa eles lá jogando. O cenário tá indo também, então. Pô, vou ter que fazer uma Void segundo item aqui, hein, velho. O cara rushou uma Force of Nature ali. Contra Riven, foda-se. Tá nem aí. Challenger mais importante? Ah, não posso meter essa quando tô Challenger. Grão-Mestre é mais importante. Se eu tivesse sutil, eu matava, velho. Mano, esse NAR, velho. Sai daqui, maluco. NAR fica em cima de mim, velho. Chatão esse cara aí. Modo desagradável. Vai fazer teu jogo pra lá, mano. Oxi. Oxi. Tá vendo os itens, hein, amigão? O que, que você vai comprar? Aproveita e foi pra base. Aproveita. Você vai morrer, desgraça. Você também, a Kalizinha. Ô filho da puta! Alguém dá dano aí nesse baron? Só pra testar o um negócio Mata ele, assassina, assassina Mata É o kite, é o kite do Gordox Morreu Caralho, que doideira, os caras estão se matando full, velho Veio um de cada vez Fizeram a filha e vieram um de cada vez <risos> Nem vou dar dano, não. Drag de fogo. Imagina, pouca coisa. O que tá acontecendo aqui? Ah, mano. Esse cara me ama, velho. Sinar me ama, tô falando. Sinar me ama demais, velho. Aí, ó, o combo, combo que a gente tomou aqui. Penta kill? Penta kill? Penta? Ai, a Leona deixou ele. Era penta, hein? Era penta. Era penta ou não era, chat? Acho que era penta. Em todos te você não entende? Não, eu não consigo entender, velho. É foda. onde ele tá já? Na minha cola de novo, né? Óbvio. Todo mundo bot. Maravilha. Ah, os caras lutaram sem a Caixa, pô. Aí ah, é... Yeah. Porra. Eles ajudaram a gente. Ah, a Kaisa tinha isso aqui, mano. X-Drinker, nem tinha visto. Por isso que ela não morre, velho? O cara tem uma X-Drinker, o cara tá mó forte, achando que é uma Caixinha cagada, velho. Uma Caixa boladona aqui. Então toma, vai base de novo. Meu Deus do céu. Ai meu Deus. Meu cara amigo Torroco. Mano, o Nar vai me dar chase, hein? Cara psicopata, velho. Morri. Deitado. Nossa, ancião ainda. Que maravilha, hein, time. Olha que beleza. O que vai ser agora? Um QR na caixa e a gente mata ela? Vocês querem ver essa palhaçada? Eu vou fazer. QR morreu. Coringa? Foi minha outra personalidade rindo. My bad. Caralho, Leona. Você joga ou dá aula? Que porra é essa? Puxa bot, Riven. QR, QR na caixa morreu, hein? Vamos ver se vai. Ah, na Kali eu não quero, velho Calma time, não mata todo mundo não, velho Espera, não morre também, legal Não vai dar pra matar a Kaiça Tá, vou matar qualquer um, vai Pronto Cadê? Matou um o sete? Mata todo mundo, mata todo mundo essa porra. Achou fácil? Eu também. Foi só o básico esse jogo aqui.